Porque isso aí é importante que vocês, quando eu, quando eu dou meus cursos, uma das sua eu digo para as pessoas é, olha, eu quero que vocês é, descubram por vocês mesmos né? Eu não estou impondo, né eu não estou impondo aqui o conhecimento, isso aqui é a minha experiência, a minha vivência, né? Então, muitas coisas que eu evolui eu evoluí porque eu desconfiei, ou seja, eu não acreditei de primeiro, mas eu fui ver. Eu fui ver com o coração aberto, o verdadeiro, o verdadeiro é, cientista, né? o verdadeiro cientista, é, ele se coloca exatamente para o campo da experiência. Né? Só você fazendo, né? só você fazendo é que você pode, né? é, na verdade, é, todo o conhecimento que eu passo, o que eu digo às pessoas é testem em vocês, testem em vocês, né? Né? testem em vocês porque não adianta você dizer o professor Wallace fez isso, isso, isso e aquilo porque vai acontecer isso, uma pessoa diz, não, mas eu não acredito nisso, isso não aceito, ele não está fazendo isso, cada um, vai a sua, cada um vai tirar as suas conclusões. Né? É, então, o que acontece é que só você se abrindo, se abrindo sem julgamento para testar, aí sim você vai poder depois falar da sua própria conclusão. Né? E, e quando você falar, vai ter gente que vai dizer, olha, você está fazendo errado, não era isso, não, não era isso. Então, você, se você ficar olhando para o que as pessoas falam você não não né, você não vive a sua vida né